Hoje a noite está bela, mais bela que outras passadas noites. O céu, vago de estrelas, tem cheiro de terra molhada. As estrelas estão de portas batidas, enroladas na rede celestial. Sonhando ao canto da chuva que desfia, inclinada e pela leveza da brisa que vem do rio Coreiaú. As luzes e a chuva e o céu sem lua alegram o vereador Inácio Barcelos com tons amarelados. Eu gosto do amarelo. Eu gosto da chuva. Eu gosto do céu sem lua. Eu gosto da rua vereador Inácio Barcelos. Com chuva mansa, cantando no telhado. Enquanto afogo os pés nas tímidas correntes formadas na rua. Enquanto navego, planos... Em barquinhos de papel, na chuva desfiada, do céu sem lua. Pessoas correm, disputam morada em guarda-chuva. Parecem não querer os tons amarelados da noite. Bela... perfumada de mormaço da última chuva de março.